2013 foi um ano de muita expectativa e trabalho para 80 prefeituras de todo o país selecionadas para a primeira fase do programa Cidades Digitais. As 10 primeiras cidades já estão em fase de testes. Elas ficam na Bahia, no Ceará e no Amazonas. Fazem parte do primeiro grupo escolhido para o programa Cidades Digitais. Nesses municípios, a infraestrutura já foi instalada. As redes vão ser doadas pelo Governo Federal às prefeituras, mas elas têm que continuar garantindo três pontos. O funcionamento da internet, o treinamento de servidores e a existência de locais públicos de acesso à web. O primeiro serviço que o Governo Federal vai deixar disponível às prefeituras é um portal próprio na internet. No site do Governo do município vão ficar também itens importantes. Aí nós já temos é, é, em preparação final o agendador de consultas médicas. Né? Nós estamos na licitação é, do aplicativo de gestão educacional. Né? É, também a parte de é, é, transparência, né? Aquela, aquele serviço de atendimento ao cidadão, né? serviço de informações ao cidadão atendendo aí a lei da, da, da acessibilidade, do acesso à informação. Né? Então esses são os primeiros serviços que a gente vai colocar. Entre os representantes das futuras cidades digitais, a expectativa é grande pelos novos serviços. Então ela beneficia a população em, em vários aspectos, a área social, se a gente analisar pelo ponto da questão da inclusão digital, é, a população de maneira geral, em relação ao acesso às contas públicas em função da transparência, que é uma coisa que a gente preza muito, a questão do processo da transparência municipal, e também a área de saúde, com a possibilidade da marcação de consulta. É muito importante, primeiro porque nós vamos ficar... É em sintonia com o governo federal também através de um, de um sistema de, de internet via fibra ótica muito melhor do que o qual a gente tem e também a economia que vai fazer para a prefeitura que paga quase 20 mil reais de internet por mês. Além das 80 cidades que fazem parte da primeira fase do programa Cidades Digitais, outras 262 foram selecionadas para a segunda etapa do projeto. Para estas prefeituras, o Ministério das Comunicações está elaborando o projeto básico de infraestrutura de redes.